Tá aí, gente, tudo bem com vocês? No mês passado, logo no início do isolamento, quando a gente ainda chamava de quarentena, né, achavam que seriam poucos dias, eu fiz uma lista com vários conteúdos e cursos gratuitos e postei lá no meu perfil do Instagram pro pessoal poder aproveitar, tornar esse tempo um pouquinho mais produtivo e, quem sabe, também dar um up no currículo. Quer saber quais são esses sites, quais são essas dicas? Então, bora comigo pro vídeo. E daí, gente, como é que vocês estão nesse isolamento? vocês puderam ver, eu tô aqui, eu trouxe vocês pro meu home office, né, pro meu escritório, onde eu faço home office, há mais ou menos uns 5 anos pela empresa que eu trabalho. Então, eu sei tanto as maravilhas quanto os infernos, que é passar muito tempo em casa. Por isso, eu pesquisei e separei alguns conteúdos que podem tornar esse tempo para você um pouquinho mais produtivo e também ajudar no seu currículo e, quem sabe, aprender uma nova profissão. Lembrando que todos os links que eu está aqui no vídeo eu vou deixar no box de informações aqui embaixo, né, então dá uma procurada E alguns tem um tempo limitado, então assim que você ver esse vídeo, corre lá pra procurar, tá bom? E o primeiro site é o site da Amazon A Amazon tem milhares, sim, milhares de e-books gratuitos dos mais diversos temas que você possa imaginar Tudo lá gratuito, bonitinho pra você baixar Volta e meia algum livro, até livros famosos, best seller ficam é, disponíveis por um tempo, gratuitamente. Então é sempre bom dar uma olhada, né, o que tem por lá. E para você, é, se você está preocupado que vai como é que você vai ler esses e-books, é só ter o aplicativo do Kindle no seu celular, no tablet ou ter o e-reader. Então fica tranquilo. Para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou deixar aqui também no box de informações tanto o link da Apple quanto do, da Play Store. Google Play Store para você baixar os aplicativos, tá bom? E o site número 2 é o da Faber Castell. A Faber Castell, sim, é aquelas dos lápis de cor da sua infância, se você tem a mesma idade que eu. O site liberou diversos cursos gratuitos vão desde curso de desenho, de leathering, de desenvolvimento de personagem, tanto para adulto quanto para criança. Mas lembra, esse é um dos links por tempo limitado, então tem que correr lá no site. Para adquirir o seu curso, e o terceiro link é o Educar. Para quem quer aprender algo novo nesse período, dar um up no currículo, fazer uma renda extra ou também dar um up no seu negócio, o Educar liberou vários cursos das mais diversas áreas. Com esses cursos você pode aprender a fazer comida no, comida no pote, sim, não é só bolo, é comida no pote. Você pode aprender a decorar uma unha, você pode aprender finanças, como melhorar as suas fotos no, no, nas redes sociais e também como fidelizar seus clientes. Então tem, como eu disse, cursos de mais diversas áreas, então corre lá para fazer a inscrição no seu. E a quarta dica que eu tenho para você é o reality show do Me Poupe com Natália Alcuri. Alcuri não é arcuri, não dá. Ah, se E a quarta dica é o reality show do canal Me Poupe aqui do YouTube. Quando começou 2020, fiz aquelas famosas metas para o ano novo. Ainda bem que eu fiz mensal, porque 2020 foi eita atrás de eita, não é mesmo? Não é mesmo? E uma das metas que eu coloquei pra mim, e a única que eu tô conseguindo cumprir nesse período, é de economizar, organizar as minhas finanças, economizar e também, quem sabe, investir um dinheirinho. Isso é muito fácil quando você é solteiro. Mas quando você é casado com uma outra pessoa gastadora, né, Renato? Sei de nada. É, um mais difi é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil tá? Então, uma das formas que eu consegui foi achar vídeos no YouTube, então eu comecei a pesquisar sobre isso e encontrei o reality show do canal Me Pope, que é comandado pela Natália Arcuri, e esse reality, inclusive, passou na TV aberta, né? E passei pra eles os links e começamos a assistir. Tem vários episódios, né? Vou deixar o link aqui embaixo, direto pra playlist. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é aprender com erro nosso... É muito ruim, mas aprender com o erro dos outros é muito melhor, né? Então assiste a playlist que é bem legal. E a quinta dica é a FGV. A Fundação Getúlio Vargas, que é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do Brasil, liberou mais de 50 cursos e com certificado para você fazer em casa, online, totalmente gratuitos. Então, corre ali para dar aquele up no seu currículo. E a sexta dica é o SENAI, que é outra grande instituição que liberou diversos cursos gratuitos, principalmente da indústria, online para você fazer na sua casa e também com certificado. Vai lá e aproveita. E eu tenho dois recados para você. O primeiro, muito importante, fique em casa. Se você puder, por favor, fique em casa nesse período, tá bom? E o segundo recado é: já deu aquela curtida? Tá gostando das dicas? Então compartilha com o maior número de pessoas possíveis, garanto que você vai ajudar muito. E não vai disseminar vírus, dissemina informações importantes que possam ajudar as pessoas. Então compartilha, dá aquele like, se inscreve e não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo. E a sétima dica é o site da Udemy. O site da Udemy, ela possui, ele possui diversos cursos das mais variadas áreas. Inclusive, se você quiser fazer um curso e colocar na plataforma deles, não sei como é que funciona, você pode vir lá, mas é possível, tá? E se você é ou quer entrar para a área de Programação e Tecnologia, eles liberaram 40 cursos online e gratuitos para você fazer. O link está aqui embaixo. E a oitava dica é o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é uma instituição que administra as escolas técnicas e também é, as faculdades tecnológicas do estado de São Paulo. E eles têm vários cursos no sistema de educação à distância, EAD. Lá no site deles você encontra alguns cursos gratuitos, alguns deles né, com certificados, outros não, mas que pode te ajudar. Por exemplo, tem curso de Photoshop e Design, AutoCAD, Vendas, esses são alguns, então corre lá para o site para saber e fazer o seu curso. E a nona dica é o site Blueprint. Não sei se você sabe, mas o próprio Facebook, que detém o Instagram e o WhatsApp, possui uma plataforma, que é o Blueprint, com vários cursos online e gratuitos para quem quer aprender como mexer na plataforma, como anunciar. Então pode te ajudar se você tem um negócio ou quer aprender como mexer no Facebook e Instagram e o WhatsApp. E clica aqui no link do box de informações para você ir para essa plataforma e aprender tudo sobre o Facebook. E a décima dica é o site da Resultados Digitais. A RD Station é um site, uma plataforma que vem soluções para quem tem empresa, né? para trabalhar com marketing digital e vendas. Mas no blog deles tem muito conteúdo gratuito. E-book, curso, aula. Então aqui no link abaixo você vai ter acesso a todos esses conteúdos para dar aquela ajuda na sua empresa. Gente, algumas dicas extras pro final desse vídeo que são tão importantes quanto as dicas que eu falei ao longo dele, tá? Então, lave bem as mãos, se estiver fora de casa, use álcool em gel, né? Evite aglomerações, se puder, fica em casa, não, não espalhe esse vírus. Se for precisar sair, não esqueça de levar a sua máscara tá bom no YouTube aí tem vários tutoriais para você fazer uma máscara caseira com os materiais que você tem então não esquece disso tá evite aglomerações por favor e compre somente o necessário tá então para que outras pessoas tenham a oportunidade de também comprar né e evite que os preços evita que os preços subam e se possível também compre de pequenos produtores próximos à sua casa para ajudar todo mundo tá bom faltou alguma dica não sei, você sabe? Então deixa aqui nos comentários, vamos atualizar, quem sabe eu consigo fazer um novo vídeo, porque a gente não sabe quando vai terminar essa quarentena, esse isolamento, então toda ajuda é muito bem-vinda. Tem algum link, deixa aqui nos comentários, compartilha com as pessoas que você gosta, manda pra tia que fica disseminando pelo WhatsApp fake news, então manda ela fazer um curso, né, que é muito legal, lá na Educat, tem uns cursos de bolo, que são bem legais, gratuitos pra ela. Então compartilha esse vídeo. E até o próximo. Oi? Vocês estão aí ainda? Vai lá ver os cursos, gente. Para, pelo amor de Deus. Tchau. Vou fazer os meus, tá?